Oi casas ecológicas e colônias espaciais recebemos a visita de Mari e Sérgio com enfoque em águas cinzas e águas pluviais. Ciência Terra Nova os sentidos da ciência. Nesse último fim de semana tive o prazer de receber aqui em casa a Mari e o Sérgio junto com o filho Hendrik que vieram aqui de Campos de jo do, do Jordão. Eles também têm um, um espaço lá onde recebem hóspedes e o link vai estar tá na, na descrição e estão com problema lá com água né água pluvial acabaram impermeabilizando demais o terreno e por conta disso uma produção chove mais lá para cima né uma produção muito grande de água por conta da, das chuvas e o destino como é que, que vai vão fazer em relação a isso porque o terreno deles ao contrário de um outro de uma outra visita que a gente teve, o problema dos cachorros, procura lá, é, eles estão na parte de cima, produzindo essas águas que estão indo para o terreno de baixo. E eles querem resolver essa questão juntamente com a questão de águas cinzas, com a possibilidade de dar uma destinação mais correta para esses efluentes. Vamos deixar o Sérgio e a Mari se apresentarem e contarem um pouquinho da história deles, das necessidades... Eu que vieram buscar aqui em casa. Então, meu nome é Sérgio, a minha esposa Marivane é, está me acompanhando. A gente tem uma propriedade de Campos do Jordão, mais ou menos perto da região do Palácio do Governo, no Alto da Boa Vista. E a gente tem uma propriedade que está construída, já recebe para algumas pessoas, mas é, a gente tinha problema, tem problema de gestão de águas água fluvial e o esgoto, lá ainda não tem o tratamento de esgoto pra, pela Sabesp e a gente tem fossa, fossa negra e o Evando nos apresentou algumas soluções para resolver é, esse nosso problema, né? a gente por inexperiência acabou impermeabilizando muito o nosso terreno, e quando chove tem um excesso de água. E, e ele deu várias soluções para a gente resolver esse nosso problema. Mais ainda, ele deu algumas ideias que eu acho que é bem interessante, que vai ser usado e é bem interessante para fazer pequenos lagos, é, alguns brejinhos para a gente conseguir plantar é, copo de leite, né? Que é, é difícil, a gente fez um. um, um, um um canteiro com um copo de leite, mas é, nesse período seco ele está definhando e ele deu várias ideias para a gente conseguir fazer mini ecossistemas é, no em torno né da propriedade que vai ser bastante interessante para valorizar a, a a propriedade né aí ao mesmo tempo que trata Eu... trata um pouco as águas cinzas né Isso. vocês vão ter também Formação de mini-ecossistemas que vão dar um, um charme, né? Eu achei bastante interessante e bonito. Porque os brejinhos acabaram, pelo menos aqui na casa do Evandro, ficaram fantásticos. A, a, o, o copo de leite está maior do que o que a gente costuma ver lá em Campos do Jordão, no, no ecossistema deles mesmo. Né? Muito bonitos. E... Como é que o é outro? Aquele que sai no meio lá do... A taioba, o papiro? O papiro, né? Aquele hum. que, que, que, foi, que tem ficou uma cabeleirinha. Um... Com... Isso, é um conjunto bastante <risos> interessante, né? Uhum. E também as ideias dele de fazer mini lagos, né? Ficou... Eu, eu achei bem interessante, gostei muito. E fora as plantas frutíferas que tem por aqui, que também são bem exóticas, né? Que a gente não costuma ver por aí. Ah, foi ótimo, recomendo né? ficar dentro da natureza aqui com você, né? com um papo bacana. Café maravilhoso, com pãozinho integral que ele mesmo faz. Muito carinho, gostei bastante. Não sei porque ainda não é super hot. <risos> É interessante também que tem é, vários pés de IP aqui, que deve ficar fantástico. Aliás, ele já mostrou fotos para a gente aqui da florada dos IPs, ficou fantástico, muito bonito. Muito bonito. Isso aqui deve ser um, é um espaço para descansar, refletir, bem interessante. Agora em agosto a gente vai ter a florada do, do IP amarelo. Né? Então, deve ficar fantástico. Eu nunca vi uma concentração tão grande de IP por metro quadrado. É, <risos> e são árvores bem formadas, né? Então... A, a gente contou uma vez os ipês, mais de 75 IPs nesse espaço que a gente tem aqui, é... IP amarelo. São mais uns 25 IP rosa, mais as árvores nativas que a gente plantou e as outras que os passarinhos trouxeram. E às vezes não é, é, é, é mais espaçado, aqui está muito próximo. E na foto que ele mostrou o chão ficou forrado de pétalas amarelas, então... Deve ficar fantástico isso aqui, é muito bonito. Fora vista, panorâmica, de ponta a ponta, é muito, muito, interessante, muito interessante. É um lugar para descansar, refletir, curtir a natureza. Bem interessante. E aprender com a experiência. É, hein? Fora o aprendizado né? da casa. É, e a casa lindo. também foi feita também com soluções né? de... De material, de acabamento, de isolamento térmico, de isolamento acústico. É bem interessante, porque o tijolo que ele usou aqui é um tijolo pressado de, de solo cimento. Solo, cimento e, e não tem um, o cimento na, na junção do... é de encaixe e cola. Né? Então é, ele já dá o acabamento e, a, e deixa o espaço para passar a fiação e encanamento embutidos, né, já Sim. direto, né, bem, bem interessante, não tinha visto isso. É uma solução para uma construção econômica e ecologicamente correta, né? De repente, se quiser uma solução rápida, prática, relativamente barata, esse tipo de... mas tem que escolher bem o tijolo, né? Uhum. Esse negócio de qualquer um fazer o tijolo, como o pessoal diz, ah, qualquer terra serve, esquece. Né? busca uma empresa que está fazendo o tijolo mesmo, que aí você não, não vai ter problema. Nós estamos com 10 anos aqui, com 12 anos, com a casa feita, aí a casa está de pé. Né? Agora você encontra por aí algumas construções feitas com tijolo ecológico, naquela base, eu mesmo fiz o tijolo, né? eu fiz com qualquer terra, porque o cara diz que dá para fazer com qualquer... Não é assim. Né? Tem que profissionalizar as coisas, né? E aí, eventualmente, para vocês lá que estão crescendo, fazer com, com esse tipo de... É num instantinho, obra limpa, rápida, né? Acaba saindo mais barato. Aqui em casa, eu comentei, né? De, depende de como eu faço a conta, de 20% a 30% mais barato do que uma construção convencional. Ah. pois isso faz diferença, né? na faz. Uma obra de 100 mil é 20 mil, né? Porque é quase um carro popular. Né? É, pois é. E conta um pouquinho lá do do espaço de vocês e convidem o pessoal, como é que o pessoal acha o espaço de vocês lá. Tudo bem, eu vou colocar o link o link deles aí também para quem tenha interesse. É, na, a propriedade fica na região ali do, do Palácio do Governo. É, ela já é conhecida lá em Campos do Jordão, que é a Casa das Pedras, que tem duas enormes pedras lá e bem interessantes. Que inclusive, uma compõe parte do chuveiro lá da do loft é bem interessante então é um loft tem uma, uma suíte que na, na verdade são são andares a gente aluga o andar de baixo que é o loft uhum. que é um cômodo de 80 metros com lavabo e um chuveiro na pedra e tem uma a suíte que na verdade é o andar de cima da casa é um ambiente... É um, a suíte fica no andar de cima da casa, ela tem uma varanda de 45 metros quadrados, tem uma antessala de mais ou menos uns 45 metros quadrados e uma suíte de uns 35 metros quadrados com chuveiro e lavabo. Uhum. É, o pessoal gosta muito, tem um, uma TV grande, um sofá grande. E tem mais uma casinha que tem é, dois quartos, é, Cama de casal e um mais um quarto com três camas de solteiro, mais uma sala, banheiro e cozinha completa. Né? O pessoal também gosta bastante com a vista também bem privilegiada. O pessoal gosta muito de ficar por lá. Nesse momento, lá em casa, você está tudo locado. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se tiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E compartilha com os amigos as soluções mais sustentáveis que a gente vem construindo ao longo do tempo. grande abraço e até a próxima!